Mas, como todos nós, né, a gente tem vários lados e tal. E um dos lados da Nani, um dos preferidos dela, aliás, é o lado Cinderela, né? Você ama a Cinderela. Por isso que você trouxe Cidereo isso aqui pra gente. Essa, essa foi a do bolo? A do povo, a do bolo. 50, 50 anos. 50 anos. Quando eu fiz 50 anos, o Paulo Severino é uma festa maravilhosa. Paulo Muito Severino, bem. eu fui até essa festa toda, toda, isso. o motivo Sim. era todo. Ele né, estava sabendo. Essa... Era todo Cinderela. E estava sabido. Aí tempo, depois de estar entrevista no canal dele também. Tinha que ter uma coisa que era sua e eu levei embora comigo e não tem que, que acender ela. E eu tenho a tatuada nas costas. Nas costas e fui pra Disney duas vezes. Uma vez eu tomei café com ela. No ano passado eu voltei de novo com foto. Almocei. Olha que demais. E, e aí começa o quê com a Cibela da Disney? Com ela, ah, conversa na entrada, a foto, pai, é você conversa tentada, tira foto, faz tracker fotos. Ah, mas só... e aí? O você café da, da manhã, manhã no e o castelo? Você ah. sobe castelo, você vai comer no restaurante do castelo. Ah. Aí todas as outras princesas que você faz festinha, os seus branca de neve, ao que Aí as são tudo vassalas Todos servem café todos A dona do puteiro A cafetina Ela tem o seu momento de boa, Essa é. É a dona, Ela é a Maria Machadona é. Ela fica na porta Faz a pose e acabou em... É capô, e de onde é que vem essa tua paixão? Pela... Eu se falo na é... minha biografia, eu falo isso. Quando meu pai me pegava a Patrícia, machucava muito. Eu chorava demais. Então esse povo muito grande, tirou sangue, que tá aí tudo. Que é a cena que criava a minha biografia. Minha mãe se voltou pra outra vez contra ele e ficou uma vez com um ele. jantar, assim. então, eu não botei filho pro mundo pra por isso. Ela me levou para o quarto, cunhada, trago de novo na frente. Ele está mencionando aqui minha filha, isso aqui é seu pai. E você nunca mais vai me subir aqui agora, escreve uma coisa dessa: você, eu mato e ele, mas, ah, senhora, é. né? eu mato mas ele é, não vai fazer uma coisa horrorosa. Eu não falei tudo que eu vou no livro, porque abrir o um livro de uma maneira muito. Já, já todo mundo Aí ela chegou, eu falei, vou falar um dia com ela, ela falou assim: gente, uma coisa de Deus, às vezes faz umas coisas na vida que a gente não entende, tem que ser muito forte. E passa, porque a gente vai entender depois Por algum motivo, você vai ser eu não sei o que é Eu tinha 6, 7 anos de idade Por isso, não pode perder a fé A fé serve para isso Você passar um momentos, você não sabe o que vai ser Então, se você tiver passando uma coisa que te deixa muito triste, vem uma coisa que você gosta E eu não sabia que ela sabia Que eu valia um quintal da vizinha para brincar mesmo, então, a Suzy Da vida dela, que era a Regina Ciderela E eu adorava a Ciderela e a pessoa não gosta de ter a tua, sabe? A terapia mais humana que todas as outras, Porque ela tem um ponto de como com todo mundo, tem a meia-noite. Ela conta com o sonho de todos nós somos com a Ela conta com a solidariedade do outro que tinha acontecido. A gente dá nada essa do governo. Ela tem uma coisa que já era dela, tem um sapato. que ali faz com os nossos sonhos. Você não pode dar a um mão de outro sonho que é tem outro. Ah, não deu certo na vida, não, não deu certo, essa Isso, o que é muito comum olhar Hoje eu vi, não, querer... o Instagram é um negócio do. O iPhone, ah, O uh -huh. uh -huh. oh, oh, oh, cool cool, que é você. O Steve O que morreu? Que morreu? Ah. Tente outra, tente, pode. tente. Tem, você Não joga tua é frustrado. E ela tem uma música dizendo que fala o motivo da vida que são os sonhos. Ninguém, ninguém tem o direito de dizer que o teu um sonho não vai acontecer. Eu sei que eu estou 20 de tarde de eu sempre tive um não como resposta. Eu nunca deixei o não acontecer, eu sempre não, era assim. Então a Cinderela tem tudo isso pra mim, porque ela fala do sonho. Então, você vê que até na Disney, depois que o mundo chegou a inventar a Disney, a única que tem o um castelo é ela. Né?